O Bicentenário da Independência é necessário que tenhamos políticas públicas de inclusão para as pessoas com deficiência, de combate ao racismo, à homofobia, à misoginia. Convido a todas e todos a visitar o portal do Bicentenário, portalbicentenario.org.br.